Drag do ano de 2018 Destaque Drag de 2019 Atriz Empresária, dona do seu próprio negócio Nós estamos falando de Stephanie de Milo Que bom Olá. te ter por aqui Persephone! Quer dizer que é um prazer estar aqui finalmente com elas, ah, né? tava guardando bom. esse momento. Não, mas atendendo a muitos pedidos, nós finalmente trouxemos aqui a Persephone. Sim, né, a gente, gente começou, agora na pandemia, a gente começou a ler as cartinhas que estavam chegando, né? Aos os fãs. E aí, para começar essa nossa conversa aqui, a gente queria saber mais ou menos de onde veio essa, o teu nome, né? A Persephone de Milo veio da onde? Eu sempre tive uma afeição muito grande, assim, por mitologia, né? E. É, dentro da mitologia assim, eu também busquei um nome que não fosse muito usado assim. Eu ainda não, não tinha visto nenhuma drag com o nome Persephone. E aí depois, lendo né, a história da Persephone, vendo que ela era uma gata que era uma deusa, assim, depois se tornou rainha do submundo, assim, eu falei, ai cara, é isso assim, eu acho que tem muito a ver comigo, assim. E a minha estética, eu acho que foi da, se adaptando a isso também, assim, no decorrer do tempo, assim, depois de morar com a Trista né, que elas ah, moraram é juntas né? e, e vocês viviam e... um dia assim e tal tarde, A gente acordava e, e a gente ainda batendo o cabelo, cabelo. <risos> E dormia 11 horas da noite batendo o cabelo amei <risos> hoje, <risos> o dia inteiro Mas aí falando também das tuas referências, né, do, do, das tuas influências Como que tu faz a tua produção visual, assim, geralmente? Aprendendo, né? Eu não sabia nada de maquiagem, assim Não tava muita coisa de drag né, Ela só se jogou assim no mundo, conheceu as gatas, né? E aí se identificou mas eu acho que hoje, assim, as minhas referências principais, assim, além das drags daqui, né? Que eu sempre me inspirei muito nas drags daqui depois de conhecê-las, assim. Enfim, a Fabrício, a Flores, assim, Conheço. Essa, a, a Noite Suja, né? raiva assim. Eu acho que o pop latino, assim, também tá, tem muito a ver comigo, assim. Eu não sei porquê, mas eu sempre me identifiquei muito. Eu acho que fala muito sobre a gente aqui daqui de Belém, né? Eu acho que é uma coisa, assim em geral, assim, é, se sente um pouco atraído, rebelde. assim, meio rebelde, assim. <risos> É, é, por Glória aí. Glória e Stefan, tua primeira performance. Minha primeira performance foi Glória e Stefan, né, quem uhum. pintava, tava. A primeira vez que eu vi Persephone montada, ela tava com uma roupa rosa, na Noite suja animalia se eu não me engano, né, tu lembra dessa montação, assim, e eu fiquei, gente, que pra quem é que não sabe, é sabe, tá aqui, olha, gente. Vai aparecer a fotinha aqui, né? é Horrível, cara. <risos> Nesse dia foi a primeira vez em que eu saí montada. Peguei um ônibus da Cidade Nova, dois, até aqui em Belém, assim. E cara não sei de onde eu tinha essa coragem, assim, porque hoje em dia eu talvez não teria, sabe? Me montar, né? Fazer uma roupa assim do zero, tipo, com cola quente, né? E costurando, sem assim, pedir pra costurarem pra mim, assim, um amigo costurou pra mim. E foi bem isso, assim, cara, e, tipo, pensar que eu tava com uma maquiagem feia lidando com um monte de gente, assim, estranha no ônibus, né, com os olhares, assim e eu tava, sabe, tão na vontade de estar lá na noite suja que eu, sabe, quando tu isso nem... É, isso nem passa pela tua cabeça, assim, é. esse problema, sabe? Então, cara, foi tudo, assim, esse dia. Belém é tudo, né, mano? Olha o que a gente tem, assim, olha o que a gente é, tem acesso, assim, né, enquanto movimento Enquanto é LGBTs e tem a noite suja, assim, pra elas brilharem, né? É, quem é verdade. que tem esse privilégio? Sim, Falando é... disso também nesses espaços de noite suja, pra quem não sabe, a Persephone é integrante da House of Carão, né, Persephone? Né? Conta pra gente é, também é. um pouco como é a tua relação com a tua House, né? Fundadora, e... né? Né, cara. É a, a House atualmente, né? Não vou, não vou citar os nomes, porque é muita gente, assim. Mas a House física sou eu e a Luna Sky, né? Que é o Ju. Então, a gente começou a morar é, junto em 2017, eu acho E a gente se identificou tanto, cara, assim, enquanto pensamento, enquanto, sabe, afeto, assim E aí a gente teve, né, pariu, a primeira criança, o primeiro bebezinho, que é Índia. Foi natural e tal César, amiga Eu ainda falo pela minha geração que eu tive, assim, porque quando eu comecei a me montar, eu já encontrei vocês assim que também estavam aprendendo, né, que também estavam experimentando, conhecendo, aqui. assim, construindo uma cena, né, hum. amigo? Porque não tinha ainda, Sim. né? Da, assim, do nosso rolê, ainda elas chegarem assim, né, chegarem estranhas ainda não tinha, Sim. né? Pra construir todo esse império aqui, amigo. <risos> muito suor, Sim, muita, muita, muita, muita performance uh, grátis, muita, muita, muita base, barata, muita, muita, né, também. Um, um, muita um... É, pasta, pasta clown, como é aquela que... Faça assim, que é um pozinho. É lama, né? Pancake! <risos> pancake! <risos> Você falou também da tua filha, já que falaste da tua filha. Pra quem também não sabe, o Persephone é a filha de Shaira Broteiro. Olha só essa linhagem, gente. Cara, é. eu acho que esse é o meu maior orgulho, assim, de família. Tô filha da Shaira Broteiro, cara. Grande isso. Jogue no YouTube, no Facebook, que vocês vão achar. É, performances icônicas, com certeza, cara. Eu acho que... se tu pudesse escolher alguém com quem tu pudesse performar, dividir um palco, assim... Que tu não dividiu ainda, né? Ah, então, eu não não sei entendi. que a texta da solidariedade <risos> é maravilhosa, mas que tu ainda não dividiu Mas que ainda já, ainda. já dividimos palcos já algumas vezes. É impossível, assim, não falar da Fabrice, né? Eu tenho, eu tenho uma admiração muito grande, assim, pela gata. Eu acho que muita gente né? Bem assim, pelo que a gata construiu, tanto quanto imagem, assim... E um dia me parou numa festa, assim, eu não me montava ainda, ela me parou, e tipo, parou pra conversar, assim. Uma coisa que a gente não, tipo, eu não esperava de uma drag, assim. E ela parou ali, ela poderia fazer mil coisas, assim, hum. mas ela tava conversando com uma guizinha aleatória lá. Que no caso era futuramente festeco de gelo. Hoje é isso que vocês estão vendo aqui. <risos> Essa merda. Já deu a deixa aqui? Já deu a já não, uma é, proposta? A me assim, ensina o um jogo de braço. <risos> a gente vai com porque ela tem <risos> uma maniomolência com braço. A senhora é empresária, tem uma marca, trabalha com isso hoje em dia. É. Fala também pra gente um pouco desse, dessa tua vida como empresária. Eu não pensava um dia, por exemplo, ter uma marca em que eu produzisse as próprias peças, assim. Isso também era muito real, assim. Eu podia costurar, assim. Tem dois, três anos. Hoje em dia tem uma marca, né, com com o Luiz. Por enquanto são chapéus, bolsos, são acessórios de moda, assim. Mas a gente pretende crescer, transformar isso num um grande babado, assim. tem um local físico? Não, não saco. pode falar. Arroba Babildri, que vai aparecer aqui, tá? uma assim, um arroba Babildri Leve, ainda não foi lançado, mas até Olha. o vídeo, até o vídeo ser postado já vai estar tá. É live. Oh, Caralho. <risos> Produzir em tempos de crise, né? A gente tá num momento que a gente precisa ser criativo, senão a gente morre de fome, a gente passa muita necessidade. Então a gente tem que ver oportunidades em tudo, assim. Que momento surreal, né? A pandemia, assim, pra elas. Que, tá, que foi e que tá sendo ainda, né? Mas Nossa. que elas... Elas irão sair, assim, nesse momento renovadas, né? Elas se fortaleceram, né? Não é a primeira dificuldade que a gente não. enfrenta Enquanto LGBTs e drags nessa cidade Essa foi mais uma que veio e... Que inventem coisas novas e para amiga, sobreviver E, amiga, tipo, quantas vezes a gente já não passou Pelo momento de não ter esse rolê monetizado, assim, sabe? Sim. Tipo, a pandemia é grave, assim, mas é um, um rolê, assim, que a gente que, que tá aqui em Belém, né? Que tá fazendo drag aí Há um tempo, a gente já passou por isso, né? De é, produzir sem o retorno financeiro, assim. Lembrei aqui rapidamente que a Persephone de Minas já abriu o show da Gretchen, gente. A Gretchen que atualmente foi tombada como patrimônio material paraense, né? Então, como foi essa experiência, Persephone? Tu e a Chaga, né, tem tamanho. Assim. Eu e a Chara. né, foi a vez que a gente performou junto, a gente abriu o show da Grécia, assim. É legal, É mais ainda... uma história pra contar no Almoço de Domingo, <risos> né? É, a gente tem mais fofocas, assim, pra contar, mas... Tu tem uma carreira no cinema também, né? Isso, né, você fala, Já fez comercial, né, já já pra, carreira, pra marca de maquiagem. De maquiagem. maquiagem. Sim. Sim. Tu trabalhou no filme Manasquil, também, que a gente vai disponibilizar aqui, em o cara, eu, o Manash Kiyo surgiu, acho que eu tinha um ano de drag só assim. Um dia, por acaso, eu fui performar numa festa E eu performei um Melody, assim, e o Shinohara, que é o, o diretor, né Achou que tinha a ver com a temática, assim, do filme e me chamou É uma bebezinha também, né, acho que 19 né, né. anos Ainda é! O tipo, me abriu muitas portas também Muita gente me conhece pelo Manash Kiyo, assim E a coisa mais engraçada, assim, do Manash Kiyo, foi que um dia eu tava em casa, assim, tinha fumado um, assim, tava de boa, tava deitado em casa Eis que eu recebo uma mensagem no meu celular E aí, é, eu peguei aquela mensagem, né, abri, e aí era um menino, assim, novo, ele tinha 11 anos Falando assim, nossa, o meu tio me mostrou o teu cu, me machuqueou Queria é, dizer que tu é um. É, que eu te admiro muito, eu te amo e não sei o que, e fez um estardalhaço assim nos Instagram. Eu respondi, né? Falei, obrigado, não sei o que. E aí a próxima, que re... a próxima mensagem que eu recebi, ele falou assim: Meu Deus, eu não acredito. Eu mandei pra... mensagem pra Anitta e ela não respondeu, e você respondeu. Aí eu falei, cara, assim, né? Anitta, Persephone. A gente não sabe o quanto a nossa arte tá por outro, né? Sim, e a gente não sabe o alcance que ela tem, assim. Hum. Não é exatamente isso, sabe? E aí teve o leilão da maquiagem, né? Do comercial de maquiagem também. Foi tudo, né? Eu acho que é tudo, assim. Uma década oportunidade, assim. Então, um abraço aí, com assim, todos os também. Se vocês forem no shopping, é <risos> <risos> E também teve uma outra parceria com uma outra empresa de quadro brasileira também. Teve com a Natura, fiz um evento pra Avon também, mas sabe, foi das corriqueiras, assim, mas eu acho que a Natura foi... Grande contratos. né? Assim, foi melhor né? pra tua <risos> pele, assim, do <risos> que A Natura foi tudo, assim, a Natura foi babado, foi legal conhecer o cabelo lá, né? a empresa deles, não, eu acho que eu amiga, queria ter, ah, mas eu acabei, assim, é, com rodízio de pizza deles. E agora, o um momento que todos estavam esperando, o debate cabelo com o percefo e o juízo. que ninguém estava esperando, mas é um momento importante. Uma música. Rico Rico, da Miss Nina, ouça um que é Um lugar. Belém. Um X. Que <risos> Uma pessoa. É... Bruno Sacramento. Uma demônio. Flores astrais. Um livro. Ecovera uma rua do comércio. Ferreira é Um rolê. Foi isso aí. Faz de conta que quem tá assistindo aqui não te conhece. Faz de conta. Hum. Me diz pra eles quem é Persephone de Nilo. Persephone de Milo é Drag Queen, performer daqui de Belém, microempresária, que tá aí se montando há quatro anos, fazendo arte nessa cidade. Que tem muito pra mostrar ainda pra vocês que é, tem esperança de que as coisas vão melhorar. Uma coisa que a gente conversou muito em casa durante assim, a pandemia é sobre como a, esper a esperança tem sido ponto-chave assim, no, no, no nosso trabalho, enquanto no drag e enquanto seres humanos. Assim, eu acho que a esperança ela é a força motriz. Assim. É, da Persephone. Né? A cara da Persephone né? fala muito sobre o um rolê de suja, assim. E aí, aproveitando isso, também queria que você citasse três artistas para pra galera conhecer. O Willa Sodona, Luna Sky, Luna Sky, todo mundo conhece, né, gente? Mas vale a pena lá olhar o Instagram da, da gata, assim, que é babado, em tá? e qualquer Ah, a Record, que tem é, um mapa sobre todas as, as drags, assim. É... Todas não, né? Mas quase todas as drags de Belém, assim, que, daquela época, né, que o livro foi O Espírito, foi recentemente lançado, Fores Astrais. Ela tem um canal também aqui no YouTube, esse vai ser coisa também tem um canal aqui no YouTube prazer flores vão lá que tem muito conteúdo olha gente foi muito bom foi, foi tudo bom receber, foi eu não quero largar uma, ela eu, uma pessoa que eu vi nascer literalmente é, um um você já está chamando Uber aqui eu não quero um, um dia foi um, foi um bebê demônio eu quero agradecer o convite da noite suja né da, Simone, da pista. Muito gratificante estar aqui perto de grandes artistas, né? E que tem sido muito valioso, assim, pra internet, né? Pra gente daqui de Belém, que vocês têm construído durante a pandemia, assim, durante esse momento que foi igual, mas que geraram um entretenimento tipo, absurdo, assim, né? E fiquem em casa, que a pandemia tá babada ainda, não se deixem levar pela maioria, não sejam um efeito managens, tá? Prestem atenção na vida de vocês, Obrigado, Persephone, por estar aqui com a gente, por ceder um pouco do seu tempo pra gente. Foi incrível, foi incrível. Feliz encontro, feliz partida. Para o feliz reencontro.